é a indústria que sai de São Paulo em busca de uma nova região, dizendo é, o quê? Dizendo uma melhor forma de se inserir no mercado externo. Né? Então, eu acho que o problema hoje é que é a, tá, a questão regional está sendo colocada um pouco com a lógica do setor privado. Você tem algumas disparidades que estão diminuindo, só que não de uma forma de integração de um espaço nacional, mas busca de lucro por agentes privados buscando uma melhor forma de se inserir no mercado externo né? Então a gente pega a forma como o Brasil se inseriu no regulamento internacional da década de 1990 a gente pode colocar algumas, algumas consequências básicas é, do que aconteceu o desenvolvimento brasileiro preto período recente a gente sempre identificou o desenvolvimento no Brasil com o avanço da industrialização que são os melhores postos de trabalho que são que poderia alavancar a economia nacional década de 90, abertura até alguns processos básicos que estão é, revertendo o quadro de evolução econômica externa. primeira coisa todo o nosso modelo até 80 o que é? tinha o um capital multinacional só que você tinha um capital multinacional articulado um estatal um capital nacional voltado para o mercado interno e você tinha, de alguma certa forma, um controle nacional no processo. Na década de 90, uma desnacionalização completa da indústria. Tanto em questão de propriedade, de estrutura de capital, como a questão da própria forma de, forma de produzir no país. Né? Então a gente pega hoje, o nosso, indo para um modelo que, que vários brasileiros sonharam um dia, entre os modelos asiáticos, que eram os países de sucesso. Estamos vivendo um pouco plataforma de... A gente não consegue integrar o nosso sistema produtivo. A gente pega aqui, exemplo, matéria firma vem de fora, a gente monta um, uma pequena parte do negócio para mandar não sei até onde. A gente perdeu, hoje, o investimento no Brasil não tem mais claro, a mesma capacidade de cheirar encadeamentos é, em termos de tipo de desenvolvimento que tinha no passado. Nós um plano de investimento hoje que vai rebater, não no país, mas vai rebater tem outro lugar que a gente não sabe aonde tá? então a desnacionalização é um primeiro passo acompanhando a desnacionalização a gente tem uma desindustrialização muito grande do país hoje a indústria já chegou a representar no economia brasileira 40% do produto nacional tá? hoje ela retraiu, se não vê, que a dos 50% tá? então nós vamos matando a indústria que sempre foi o chefe do nosso desenvolvimento no período recente e dentro desse processo de tentar ganhar competitividade, aí que começa a entrar a questão regional no atual contexto que se coloca. Né? A busca de competitividade no país hoje, ela de que forma? Tá? O que os administradores gostam de falar em engenharia, né? ou modernidade tipo, né? isso aí nada mais é do que do, o, o, o, o quê? significa? É é? do mercado de trabalho, né? Informalização do mercado de trabalho Tirar direitos sociais dos trabalhadores que a indústria recebe uma sangria desatada aonde estão os menores custos né? E aí, dentro dessa uh, Brincadeira de buscar menores custos Que eu falo que, que Eu coloquei inicialmente Que a dinâmica regional está se alterando em, é, Por causa dessa lógica privada Então esse setor texto no estado de São Paulo Está desaparecendo Está desaparecendo por quê? Porque o custo da mão de jovem em São Paulo do setor Texto é muito alto. Com esse custo, o setor Texto vai perder concorrência do importado, não é vai conseguir colocar lá fora, o que for. Aí ele vai para onde? Vai para o Ceará, porque o Estado dá, faz toda uma política de guerra fiscal muito eficiente do ponto de vista do Estado, da indústria, e tem um custo de mão de alta, que é o salário. É, é? Onde você vai trabalhadores com baixo salário, sem qualquer tipo de direito que for, você trocar o sadia. Começa a sair de começa a estar onde? Regiões onde você tem condições de custo para poder parar a sua produção. Né? Então, como essa questão da abertura, né, caiu na mesa de discussão das empresas, das leves, a questão da localização da, empresa, da localização da empresa. Uma questão que quase não se discutia no Brasil. Hoje a decisão da empresa de onde ela vai se localizar. É uma questão de fundo, a o salão vai sobreviver no longo prazo, não. não né? E aí os estados, conscientes desse negócio, o governo federal sem capacidade de fazer uma política desenvolvimentista, uma, uma política eh, regional que englobe o espaço nacional como um todo, a guerra fiscal parece como um instrumento-chave para poder atrair essa indústria. Eu tenho mão de obra parada, tenho um instrumento fiscal na mão da guerra fiscal até a indústria, eu começo a desagregar, a desarticular o espaço nacional. Então hoje, uma batalha que se termos de política regional, né? reforma, reforma tributária é uma questão um fundamental para poder acabar com guerra fiscal. Política regional ela tem que assumir um caráter nacional. Né? Política regional tem que ser feita. Né? É voltado o espaço nacional como um todo. Não adianta a gente ficar falando em política regional né? no sentido de uma região lutando contra a outra. Né? Isso não é política regional. Né? Política regional, o que é? O governo federal usar os instrumentos que tem. Pode nem ser centralizada no governo federal, né? ela pode ser realizada por municípios, por estados, o que for, mas ela tem que ter uma emergência nacional, uma articulação nacional, que permita o desenvolvimento do conjunto do país. Né? E quando vem a crise fiscal, a gente perdeu essa capacidade. Né? Então, hoje, é fundamental a gente rearticular alguns instrumentos na mão do governo federal que permita a atuação no espaço nacional né, para poder desenvolver as diferentes regiões né. deixar é, eliminar a questão de que política regional é, aproveitando a busca das certeza para menores custos utilizar a guerra fiscal como forma de desenvolver sua região né. isso aí é um jogo soma zero ou um jogo soma negativo em última instância né, e a comunidade só acaba perdendo então eu que todas as locações de né? eu acho que hoje né, o país realmente está com um de des desagregação. Acho que a desagregação começou quando a gente perdeu a capacidade de fazer política nacional. Né? Eu acho que precede um pouco. Acho que não vem só com a inserção do país, pelo né, internacional da década de 90, mas ela vem com toda a desarticulação do Estado nos anos 80. Né? Forma que o status da desagregação de, nos de, anos de 80 perdeu a capacidade de intervir, começou a perder uh, a oportunidade que a gente tinha nos anos 80 de avançar no processo de diminuição de do de, de ampliar a cidadania, diminuir as disparidades. Eu então, acho que o, hoje a luta é como que a gente consegue fazer. política nacional né, de desenvolv desenvolvimento regional, acho que não pode ser centralizada essa política tem que ser, se lutar por ser política mais democrática, mais junto à comunidade, mas ela não pode ser é, colocada como uma região lutando contra a outra. Né? Isso é uma atribuição do governo conseguir articular um espaço nacional, mesmo que seja efetuado a nível local. Né? Então, alguns instrumentos, por exemplo, os um que eu posso que tem aí, né? Fundo, nacional, é, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, é, apoiando as vantagens de algumas regiões, a integração de investimentos entre regiões. Né? Um negócio super, é, é, seria uma, quase uma reconstituição, não na forma dos fundos, né, dos incentivos regionais, dos incentivos fiscais, mas quase que seria um, um fundo de garantia, um fundo de financiamento nacional, que está garantindo investimentos integrados em todas as regiões. Né? É um, um negócio que tem que ser pensado urgentemente para o país. Um outro ponto que eu acho que cai um pouco na questão regional, a crise fiscal do Estado forçou um processo de descentralização fiscal que pegou todas as regiões de forma despreparada para assumir esse processo. Né? A gente pega hoje os municípios é, estão recebendo a responsabilidade de educação, saúde, Infraestrutura é um negócio que o governo federal já não se responsabiliza mais. Então, tem uma série de responsabilidades que, tanto o governo local, né, e o governo local está, está despreparado. Né. Então, qualquer política que a gente vai pensar em termos de desenvolvimento regional que seja articulada nacionalmente passa necessariamente pela é, capacitação dos governos locais tá, em, a, em assumir as responsabilidades que estão sendo passadas e conseguir articular. Né, projetos de desenvolvimento local né, Que se beneficiem Dessa política nacional né. Eu acho que hoje Qualquer coisa acho que Além de pensar A forma que o país se insere né, Tem que de qualquer forma Voltar a pensar é, Em algum modelo De articulação de política nacional Que é isso que o país perdeu Então a gente precisa de qualquer forma recuperar Capacidade de investimento, capacidade de intervenção do setor público. Tá? Seria basicamente isso. E queria parabenizar o cliente. Eu só atenderei a alguns aspectos, mas concordo bastante com toda a sua exposição. Tá? Muito obrigado. E de algumas presenças, agradecer a presença da Zezé, é da Associação Brasileira de Enfermagem, que está nos honrando com sua presença também. O doutor Mandelier Caixa, que está aqui também, se prestigiando. O Fábio, companheiro é do MST, que mais uma vez está prestigiando o nosso evento. E diversos companheiros do PT, o Heleno, o Cassimiro, o Ricardo, o Domolinda, diversos companheiros do partido estão presentes aqui hoje. Bom, chegou agora a hora da de gente debater com, com os palestrantes, com o debatedor. Nós vamos fazer um primeiro bloco. É, até que o pessoal separe as perguntas nós vamos abrir esse primeiro bloco para perguntas de viva voz então quem tiver interesse em fazer uma, uma pergunta, se dirija aqui à mesa ao lado, pedir que a Elza passasse o microfone para a plateia, não sei se chega se não chegar o pessoal sobe até o palco, por favor então, vou tentar fazer umas quatro pessoas que gostaria de fazer uma pergunta, que se, já se dirigisse aqui ao canto da mesa o Dr. Estava aqui tentando redigir, mas então não precisa. A primeira pergunta é a respeito um pouco da questão da dívida externa. Eu acho que essa é uma questão importante para situar esse quadro de desagregação, do, do ciclo de desenvolvimento, ainda bem justo, e não entrou na, na explicitação de vocês, não, na argumentação. Então comenta um pouquinho, a partir talvez a, daquela questão dos acordos com o FMI, lá em 83 ainda. Que ali é um momento, primeiro, de rompimento, daquele ciclo. Ah, segunda coisa, uma pergunta, talvez a título mesmo informativo. Eu não sei se o Rui Dinei esteve participando ou não desse processo de debates agora do Desafio 2000. Só para o Plínio ficar por dentro e talvez para as pessoas aqui. A TV Globo e um grupo do, da própria USP, empresários da região, de vários setores, prefeitos, administração pública, tem feito um debate, começou ano passado, esse ano deu continuidade, e parece que agora o pessoal começa a falar da, da criação de uma agência de fomento do desenvolvimento regional. Talvez, se o Rudinei tivesse informação, que pudesse ajudar a situar esse processo, eu acho que é importante pelo menos para a gente tomar conhecimento disso o que significa e para onde ele é está indo. Essas duas eu deixaria para, para o pessoal. Doutor Said. Eu quero cumprimentar a direção do PT por essa iniciativa que é muito boa, e de trazer a debate assuntos tão importantes e parabenizar o expositório, debatedor, pela exposição que fizeram pela matéria exposta. Mas eu me permito, sendo advogado, e aí vai o meu perdão por qualquer impropriedade do ponto de vista da ciência econômica, eu entendo que o desenvolvimento do Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento da indústria do Brasil, ela foi marcada sempre por dois episódios ocorridos neste século nós estamos terminando. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Elas é que permitiram o desenvolvimento de alguma indústria no Brasil. Com a interferência do governo Vargas, criando a Vale do Rio Doce e enviando soldados para a Itália para fazer a Companhia Siderúrgica Nacional que jogaram na mão do pessoal. Não é? Bem, mas então eu entendo que não é possível Fazer nenhum desenvolvimento regional é, adequado numa economia que vem historicamente, desde a invasão dos portugueses, historicamente a, a, a, ligada à exploração do exterior. O Brasil nunca teve um desenvolvimento independente. Agora, nós temos, e aí vai é a minha pergunta, os Estados Unidos da América do Norte. E sempre e até a Segunda Guerra Mundial, se mantinham como um país isolado no mundo, conseguiram desenvolver uma grande indústria, em contraposição com a Inglaterra, que, segundo disse, teria custeado a Guerra da Secessão, que não tinha nada a ver com a libertação dos escravos. O problema era a indústria do Norte contra o Sul, o produtor de algodão. Esta é a mentira que tem por aí. Muito bem. Mas os Estados Unidos, com este protecionismo, que ainda hoje dirige, tarifa, que, que, que, que impede a, a concorrência dos produtos externos, ele conseguiu ser essa grande nação e fez a reforma agrária que é aquela marcha para o oeste, que a gente vê no cinema americano, né, nos filmes de para o oeste, mostrando como foi feita a reforma agrária. Então eu perguntaria ao articulista, o Brasil não estaria no momento de se fechar para dentro de si mesmo, e buscar um desenvolvimento independente, embora conquistando é, tecnologias com algum esforço próprio, é, com mais dificuldade, talvez não mandando nada para a Lua, nenhum foguete para o espaço, mas lutando para fazer remédio aqui dentro, desenvolvendo a nossa indústria, adotando uma indústria, de, uma, uma uma política de transporte nacional, nós estamos vendo aqui destruir as ferrovias de São Baratus, o meio de transporte mais barato do que a humanidade conhece, depois do fluvial. Nós destruímos as nossas ferrovias para fazer estrada de asfalto, para beneficiar as multinacionais, montadores de automóveis. Quer nós precisamos ter uma política nacional que nós não tivemos até hoje. E eu quero conclamar os irmãos aqui no PT para lutarmos na conquista de uma política realmente voltada para o Brasil. Muito obrigado. de em seguida vamos falar palavra pouquinho. A questão aí da agência local eu não acompanho muito. A questão do desafio do A gente fez um trabalho há tempo atrás na feira, já foi exposto, é, num, já foi exposto no assim, um PT esse trabalho. A gente começou um trabalho do Cegai há um tempo atrás, a que foi a questão de identificar oportunidades de de desenvolvimento em alguns municípios. Né? E, para realizar algumas propostas, para algum, um plano de ação para o desenvolvimento desses municípios. Aí, entre os municípios que nós estudamos, estava lá o Tarribeirão, tá Vitrânica, Barretos, Bebedouro, tem uns 80 municípios aqui na região. E, da proposta, saiu a ideia da criação de um fórum regional de desenvolvimento um pouco está a lidar com políticas que a gente vê que seriam mais eficazes se, é, se fez por um conjunto de municípios, tá? desde a questão da qualificação da mão de obra, investimento em infraestrutura, uma série de políticas que, feita, a nível, é, feita em termos municipais, não teriam eficácia tão grande. Então Daí que saiu a ideia do Fórum e aí a criação de um fundo regional, certo? com verba, é, captado tanto junto do setor público como privado para poder trocar essas políticas. E aí, né, quando começou a discussão do, da IPTV, aí teve quatro meses de discussões e apareceu essa ideia da, do fórum. Né? E aí o que avançou, pelo que estou sabendo, está né, tendo um grupo de trabalho que é feito, se não me engano, é um representante do Poder Público de Ribeirão, um de Franca, um de Barretos, e um representante do setor privado de cada cidade, que está começando a elaborar o propósito de um fora. Né? Pelo que eu sei, ainda não saiu nada, fizeram algumas reuniões, não se definiu nada. Agora está o governo do Estado, com o Zé Libo, a Secretaria da Ciência e Tecnologia, a ideia é começar a espalhar agências de desenvolvimento regional pelo Estado de São Paulo. Né? Por enquanto não. O pregociar não é um nada de papel, não tem nada, nada montado ainda. Né? Eu vou, deixo até tu, tudo que vai demorar. Né? Primo. Bom, eu, eu vou insistir agora em alguns pontos, que eu acho que são os pontos eu queria, no fundo, provocar o um debate em cima desses pontos, que são primeiro, eu acho que nós devemos ter política. nós estamos num momento extremamente delicado na vida nacional e é uma encruzilhada histórica da formação do Brasil portanto, nós devemos politizar todas as questões todas as questões, as questões locais, as questões regionais as suas inter... Articulações devem ser politizadas. E eu fico muito contente com esse debate, porque nós, no PT, nós estamos num momento delicado, mesmo dentro do PT, e com muita não, guerra interna e muito desentendimento no PT. E eu quero trazer isso para a gente fazer um debate franco, porque eu são poucos os espaços dentro do PT onde nós estamos tendo a possibilidade de falar abertamente dos nossos problemas. E eu acho que a gente deve falar abertamente. Eu estou propondo aqui o seguinte, eu acho que é importante politizar as questões. Nós temos que politizar por quê? Para quê? Para ganhar força política para poder mudar o país. Porque o país precisa de mudanças radicais. O isso é o que está por trás da, da, das brigas do PT. Então, eu acho que a briga deve ser o seguinte, no plano das ideias, e no plano do debate, e não no plano da, da picuinha e das, da ocupação de espaço. Porque essa segunda briga, ela é séria, mas a primeira briga, ela é criativa, e ela recompõe a unidade do partido com nova vitalidade. Então, isso para dizer o seguinte, eu acho que nós temos, estamos num momento complicado, a situação é radical e, por isso, ela exige do nosso partido respostas radicais. Eu vou começar pela questão do doutor Said Alarque, que foi muito objetivo e eu concordo integralmente com ele. Ele sintetizou de maneira muito direta o pensamento do Caio Prado, o pensamento do próprio Seus Furtado. O Caio Prado brincava e dizia, olha, o Brasil vai precisar de umas 10 guerras mundiais para sair do desenvolvimento. Por quê? O que, que o doutor está falando, e na minha opinião, com absoluta propriedade? Ele está dizendo o seguinte, o Brasil, quando que o Brasil se desenvolveu? Quando? Por uma série de circunstâncias. Ele foi isolado da economia mundial. O que, que a gente precisa fazer agora para poder ter um novo horizonte de desenvolvimento? se isolar da economia mundial é isso que a gente precisa, a globalização funciona como uma espécie de um vírus letal que mina o organismo brasileiro de dentro e compromete o futuro do Brasil como nação civilizada nós, para usar o, o Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido por um livrinho que ele fez em parceria com um historiador chileno chamado Exo Faleto, que chama Dependência e desenvolvimento Bom, se algum dia foi possível conciliar dependência e desenvolvimento E algum dia foi, não no período que o presidente acha, antes dele, mas não importa O que é importante é a gente ver que hoje a dependência leva à barbárie O que nós estamos assistindo no Brasil é o caminho da barbárie E a barbárie vai piorar e a gente precisa ter clareza disso Clareza disso para quê? Para a gente poder ter a mudança necessária para evitar a barbárie. Então, eu concordo integralmente. O discurso oficial, qual é? Nós fazemos uma política, nos submetemos a todas as exigências do capital internacional, o capital vem, o capital vindo, a economia cresce, crescendo, tem emprego, tem emprego, resolve os problemas da sociedade das regiões. É tudo o contrário. A gente se submete a todas as exigências do capital Nem sempre o capital vem Por exemplo, agora está no momento de fuga de capital Tendencialmente, pode até vir um pouquinho Porque os Estados Unidos vai levantar taxa de juros E vai chupar os capitais de toda a periferia Nós podemos ter um sobrefôlego Porque nós vamos vender e desnacionalizar Até a mãe do Fernando Henrique Vai vender tudo como diz a música do Chico Podemos ver esse, a música do Chico Aqui nós entramos em liquidação Mas a tendência do capital é de sair Então nós vamos fazer tudo o que o capital quer O capital não virá Mas vamos supor que vem Como veio na primeira metade da década Nesse primeiro ciclo do real O capital vem não cria emprego Mesmo que criasse Só a criação de emprego só o crescimento não resolve os problemas do Brasil, como 70 anos de desenvolvimentismo demonstrou. O Brasil cresceu, perdão, 50 anos. Durante 50 anos, o Brasil cresceu em torno de 7% ao ano, maior taxa de crescimento de todos os países do mundo, menos o Japão, e nem por isso a sociedade brasileira era é uma Suécia. Não é? Não é isso. Então, o capital veio não cria emprego, se criar emprego não resolve os problemas isso para chegar ao quê? nós temos que fazer o contrário disso nós temos no fundo de é nos desconectar da globalização o que, que isso quer dizer para ter uma divergência em cima de pontos concretos e não em cima de fantasia eu não estou dizendo que o Brasil não precisa eu não estou defendendo uma tese fundamentalista nós vamos nos negar o progresso técnico nós queremos o progresso técnico Mas nós queremos incorporar o progresso técnico Não em função da modernização dos padrões de consumo De uma parte da população Mas em função da necessidade de resolver os problemas históricos do povo brasileiro Então nós temos que inverter um modo de participar na economia mundial Participar não de fora para dentro, mas de dentro para fora Bom, isso quer dizer o quê? Concordando, quer dizer que o Brasil tem que ter uma mudança radical Quais são as mudanças que estão postas e que a gente tem que enfrentar? É, eu acho que são basicamente duas Que eu vou chamar com o nome que elas devem ter Porque a burguesia é tão forte que ela vai condicionando o nosso vocabulário E a gente agora, para falar uma coisa, a gente tem que dar uma volta enorme Mas eu não vou dar volta nenhum, vou atravessar direto a rua nós temos que fazer uma revolução democrática e uma revolução nacional. O que é uma revolução? Para quê? Para fazer a revolução brasileira. E o que é a revolução brasileira? É a constituição do Brasil para os brasileiros. Não é para fazer um Brasil com destino de potência, para massacrar o argentino, ou... não é nada disso. É um Estado para nos defender deste mundo extremamente adverso. Porque enquanto o centro do capitalismo for capitalista, a periferia vive em condições extremamente adversas e precisa de um Estado Nacional para poder subordinar a incorporação de progresso técnico aos objetivos e aos desígnios da sociedade nacional, entendida a sociedade nacional como um conjunto dos brasileiros. Esse aqui é o dilema. Ah, o Estado Nacional já era. O Engels tem uma frase que diz o seguinte Na era capitalista, um povo sem Estado Nacional é um povo sem História E isso é mais verdade do que nunca Ao contrário do que dizem, vamos dizer, os neoliberais Então, nós temos que fazer a nação E fazer a nação coloca dois desafios primordiais Primeiro, resolver o problema histórico da exclusão social este é um país de segregação social. Qual é a segregação? Não é negro e branco. É muito pior. Tem também do negro e do branco. Porque o negro é o mais explorado. Mas é do pobre e do rico. Isto é que é o Brasil. O Brasil é um país fraturado entre rico e pobre. E é este o problema que tem que ser resolvido. E como é que resolve? O que é a Revolução Brasileira? Para a gente não ficar no chabão. Eu resumiria a Revolução Brasileira na, no enfrentamento de três questões. Teto, terra e trabalho. É incorporar todo mundo. É dar terra para todos os brasileiros. Dar trabalho, socializar o trabalho, democratizar o trabalho. E dar teto, que é dar cidadania, <risos> da da, da, fazer a reforma urbana. Isso é um lado da questão. E o outro lado é a gente fazer a Revolução Nacional. E o que é a Revolução Nacional? É a gente desmamar, deixar de ser colônia, cortar o cordão umbilical. Na prática, o que isso significa? Eu acho que o X da Revolução Nacional é o quê? É a gente fazer uma revolução cultural no Brasil, que é, o que é quebrar com a ideia que o Brasil tem que se organizar copiando os padrões de consumo do primeiro mundo. Quantas vezes você não vê no Brasil fala puxa vida, organização de primeiro mundo. Nós não temos que organizar que nem o primeiro mundo, porque nós não somos o primeiro mundo. Se eu for por na minha cabeça, que para eu ser feliz, que eu tenho que jogar basquete, que nem o Michael Jordan, ou jogar futebol, que nem qualquer um dos Ronaldinhos, eu vou estar tá, você ser uma pessoa condenada à infelicidade. Eu não posso fazer isso, como o Brasil jamais será os Estados Unidos, jamais será o Japão e jamais será a Alemanha mas o Brasil pode ser um país organizado, digno com futuro, uma sociedade sadia, uma sociedade civilizada, para isso a gente tem o que? que inverter a ideia de copiar os padrões de consumo do resto e organizar o país como? em função das necessidades fundamentais do povo e isto enquanto o centro capitalista for dominado pelas grandes multinacionais e por países imperialistas, as nossas possibilidades são duras, mas elas existem. E elas são duras. Mas vocês pegam, por exemplo, Cuba. Quando a, gente, a Cepal fez um levantamento dos indicadores sociais da América Latina na década de 90, o que ela constatou? Todos os países da América Latina tiveram uma deterioração nos indicadores sociais. Menos um, Cuba, que continuou melhorando, porém a uma taxa menor do que vinha antes, porque está enfrentando uma dificuldade grande. É lógico que brigar com o gigante americano não é moleza, mas permite uma vida digna. E Cuba é uma sociedade sadia. Tem problema, tem mil problema. Estou propondo, então, um modelo cubano? Não. Estou propondo um modelo brasileiro. Mas o um modelo brasileiro de baixo para cima. E quando a gente pensa que Cuba consegue o que consegue, é só imaginar o que é possível o Brasil fazer com o tamanho da economia que ele tem, com o grau de desenvolvimento das forças produtivas que nós já atingimos. Então, esse é um dilema que está posto. E isso é uma mudança radical. E eu acho que a gente não deve ter medo dessa mudança, porque ela se imporá para nós mais tempo menos tempo. E a tarefa de quem articula o interesse dos de baixo, que é a tarefa do Partido dos Trabalhadores, é a tarefa de enfrentar essa questão. Nós temos que enfrentar essa questão, vamos dizer, diretamente. Então, primeira questão do doutor Saite, eu concordo integralmente com o doutor e acho que nós devemos incorporar este ponto na pauta e pensar a organização do Brasil e da região em função destes dilemas grandes que nós temos que enfrentar e que nós temos que explicar à população. Porque a população precisa deixar de ser enganada. A situação está ruim e só vai piorar. E isso nos remete à questão da dívida externa, que vou procurar ser mais breve, para não monopolizar muito o debate. O que é a questão da dívida externa? O Furtado tem um livrinho que chama A Nova Dependência. Eu estou pegando o Furtado, por quê? Porque ele toca exato o que é a nova dependência. Ele está dizendo, no fundo, ele está conversando com Fernando Henrique Cardoso, neste livro. Ele diz, não é mais a velha dependência, que permitia você conciliar dependência com alguma autonomia do Estado Nacional. Agora, a dependência implica na desestruturação dos Estados da periferia. E quais são os mecanismos da nova dependência? Um é a dívida externa, é o mecanismo financeiro da dívida externa. E vocês vejam, por exemplo, os países da periferia estão condenados a dois tipos de políticas que são antagônicos. Ou você organiza o país para fazer déficit comercial, para absorver produtos de fora e excesso de financiados por excesso de liquidez do mercado internacional ou, quando os Estados Unidos começam a levantar a taxa de juros, muda todo o jogo. Agora muda tudo, não é mais ataque, muda para defesa. Como? Organiza o país para fazer superávit comercial e pagar a parcela da dívida externa. Ou seja, este é um país que fica ao sabor do capital internacional, ninguém organiza um país de 160 milhões de habitantes desse jeito. É absolutamente impossível. Então, ou nós rompemos com o mimetismo cultural, o negócio de ficar que nem macaquinho de imitação querendo copiar o americano, e, ou nós desconectamos, nos libertamos do capital financeiro internacional, ou nós estamos condenados a ter um processo lento de barbarização, que é o contrário da formação da nação e só para ter o José Martí, é um herói da revolução cubana é um precursor do Fidel Castro que morreu no início do século e ele tem uma frase ele é um poeta e ele, diz, ele tem uma frase que diz assim Nuestro vino de plátano es nuestro vino y si sale agrio es nuestro vino nosso vinho de banana é o nosso vinho. E se ele é meio amargo, ele é o nosso vinho. Ou seja, nós vamos fazer o Brasil do Brasil. Isso é o que está em pauta. E eu acho que é este o desafio do Partido dos Trabalhadores, dos sindicatos, dos movimentos sociais, que realmente estão conseguindo pensar e debater um novo horizonte para o nosso país. também a presença da Fátima, que é a membro da executiva do Partido dos Trabalhadores, a Luciana a Menor, a Marcela, do PT, enfim, todos os companheiros que estão presentes aqui hoje. Vou a palavra para, para a mesa ao lado, para que eu possa formular as perguntas que vieram por escrito. Um conjunto de quatro perguntas, para que a gente possa voltar para os debatedores, em seguida, retornar a mesa, se houver tempo. São 10 horas, a proposta inicial é que a gente chegue até às 10h30, então ainda tem um tempo suficiente de debate e espero que as pessoas possam ir participar das perguntas, ou por escrito ou talvez pessoalmente no próximo bloco Tem um bloco de, um bloco de perguntas que fala ainda sobre a questão da isenção fiscal Qual a opinião do palestrante é cumprida? A opinião do palestrante em relação às isenções fiscais que alguns governos dão as empresas, como a Ford, para que se instalem no Brasil. Uma outra questão ainda relacionada com a guerra fiscal, né? a guerra fiscal é um dos grandes fatores que desumem ainda mais os estados da federação. Que tipo de política o governo do Estado brasileiro deveria implementar de imediato para coibir essas ações dos estados da federação? pergunta relacionada à Ford explicar por que a Ford saiu do Rio Grande do Sul para a Bahia então esse bloco de questões é relacionado com a questão da invenção e da Ford eu queria aproveitar para fazer um convite à mesa para o Jorge Parada ou a se gostaria de fazer alguma pergunta para o queria fazer esse bloco também é, eu gostaria assim talvez de trazer essa questão desse debate do desenvolvimento para uma questão bem regional, que é a questão da, é, da indústria suco alcooleira que ela é muito presente, muito forte em nossa região. Eu acho que ela nunca foi assim muito debatida suficientemente para que a gente possa ter uma visão muito clara em relação a como... Uh, como as administrações, como a própria classe política devam entender essa questão que recentemente ganhou o um Noticiário Nacional, um movimento muito forte de usineiros que chegou até Brasília, mobilizando aí os municípios e até os próprios trabalhadores das usinas para pedir uma política, uma retomada de incentivo ao, ao álcool para que o país possa superar uma situação é, realmente caótica também nesse setor, que tem levado a desemprego, que tem é, sucateado a indústria, inclusive automotiva, que, que utiliza o álcool, e que está causando realmente uma situação é, um pouco é, dúbia sobre o posicionamento que... É, por exemplo, os próprios partidos devem ter em relação a essa questão. Nós tivemos até um fato é, estranho de que logo que esses empresários conseguiram vender, ou colocar os seus estoques reguladores, o governo se comprometeu a comprar, o álcool que estava animando a população daqueles que tinham álcool, que defendem a questão do álcool, como alternativa energética, de repente o preço do álcool que estava lá embaixo, ele duplicou, Quer dizer, sem nenhum motivo aparente. Talvez o estoque regulador, naturalmente, é, esse produto é repassado aos, a, aos distribuidores e ele vai mais tarde. Mas isso eu acho que é um contrassenso em termos de um setor que pretende é, se desenvolver, que pretende ajudar a população e que pretende até é, voltar a incentivar a produção de carros a álcool. É uma questão local, regional, mas eu acho que é importante de ser analisada também, nesse contexto. Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta também, sobre lei, o que o Príncipe poderia fazer uma abordagem também, é sobre a questão do Banco do Povo, que é uma proposta que nasceu é, de governança do Partido dos Trabalhadores. Como é que cabe essa proposta nessa questão do desenvolvimento regional? Tem uma, uma importância para tentar alavancar formas alternativas de geração de emprego e renda na nossa região. Eu, eu fui contemplado, a minha pergunta que eu queria fazer, eu acho que fui contemplado, contemplado com, a, com a participação do site aqui. Mas eu gostaria que o, que o Plínio é, fizesse alguma análise do comportamento do, do empresário nacional. Eu acho que o empresário nacional foi o grande beneficiado, sobretudo depois da, da Revolução de 64, no Brasil. E ele poderia ter feito, do meu ponto de vista, essa revolução que você é, propõe aqui, essa revolução interna. E, do meu ponto de vista, ele tem feito exatamente o inverso. E vem se compondo com o capital estrangeiro ou quando não passando o seu, as suas indústrias as suas, as suas empresas para o capital estrangeiro gostaria que você fizesse uma análise nesse sentido Vou começar com o bom também é a questão do Banco do Povo né? eu pegar esse mecanismo de microcrédito crédito ele é um, é um negócio é, que, que tem um potencial para alavancar emprego, para gerar os negócios, porque pega um, toda uma camada do sistema econômico que está excluído do sistema financeiro tradicional. Tá? Você tem como, através do Banco do Povo, trazer o setor informal, trazer micro e pequena empresa, que dentro da lógica de funcionalização financeira, que exige várias garantias, um conjunto de informações brasileiras, que é um. se tem um tipo buro, burocratizado acesso, não tem muito acesso a um recurso. Agora eu, por outro lado, eu acho que é um pouco complicado. Você pega. ele tem muita mania de ter algumas saídas, algumas questões que são milagrosas e um tudo. E o Banco do Povo está um, um pouco virando isso agora. Todo mundo acha que. O Banco do Povo vai fazer a do setor informal, já vai, vai pintar um monte de negócio e aí desse monte de negócio, uma coletividade, uma comunidade inteira vai, vai crescer, vai desenvolver em cima disso. A gente tem que ver o Banco do Povo como um instrumento, uma estratégia de desenvolvimento. Então, se a economia estiver indo para o buraco, é o banco do povo por si só que vai ser o instrumento para alavancar por si só a economia Tem que com um tem que ter um planejamento Investimento em infraestrutura, investimento em educação, saúde Investimento em é, setores que alavanquem o é, maior poder de alavancagem E o microcrédito tem que estar como um, um instrumento a mais ele está podendo informar informal e a microempresa, está dentro dessa dinâmica de crescimento. Né? Mas ele por si só não é um instrumento que vai gerar levar o né, de desenvolvimento da, da região. Agora eu acho que é um instrumento importante e acho interessante é, contar com esse instrumento na região. A questão de suco eu não tenho muitas condições de. de responder. Eu ou... fazendo uma avaliação de fora, eu acho o seguinte, é foi um setor que é importante essa mentira, mas acho que é um setor que foi investido, acho que o dado de desenvolvimento que gerou internamente no setor.. Né? É... Foi suficiente Frente ao conjunto de recursos Que já foram direcionados para o setor Acho que esse setor teria que As condições de competitividade do setor hoje Teriam que ser muito maiores Do que se colocam hoje Pelo volume de recursos que já foram direcionados Eu, não uma... Eu sinceramente não tenho uma posição dar Sobre o assunto se... se tem que ter um novo toalco ou não Que... Mas eu, eu prefiro não me posicionar sobre o, o assunto tem que se dar melhor para poder tomar qualquer coisa. Bom, vou procurar ser bem telegráfico isenção fiscal eu acho que nós temos que ter um critério claro isenção fiscal só para vamos dizer, produtores da região eu acho que esse é o, é, o, é o problema Por quê? Porque senão você se dá isenção fiscal Para um capital que pode a qualquer momento Larga tudo para trás agora, Que não tem nenhum compromisso Estratégico De longo prazo estrutural Com a região Então eu acho que toda a política De apostar todas as fichas Na atração de capitais Voláteis É uma estratégia arriscada E não é no fundo a nossa estratégia e essa é a estratégia do pessoal do outro lado da rua. Por quê? Essa é a estratégia do negócio, dos grandes negócios. Isso dá negócio, dá, dá, dá, dá um emprego temporário, mas isso não estrutura o Brasil. Nós temos que pensar Ribeirão Preto, não a próxima gestão do Palocci, que vai ser melhor ainda do que a primeira. Mas nós temos que pensar Ribeirão Preto, pensando 20 50 esta que é um pensamento rico que permite a gente se diferenciar dos nossos adversários porque senão nós vamos o seguinte, se a gente cair, não tiver clareza do que está dividindo nós vamos fazer o quê? nós vamos, vamos tentar fazer o que a direita manda fazer, só que caprichado e bem feito só que isto pode até dar fruto no curto prazo mas no longo prazo, toda vez que o povo teve que escolher entre o legítimo e o falsificado, escolhe o legítimo. Se tiver que escolher o uísque escocês ou o uísque paraguai, eles vão para o escocês. Ou seja, nós temos que pensar uma coisa realmente revolucionária, no sentido de revolver as estruturas, ser uma outra coisa. Então, a nossa política de incentivo fiscal, na minha opinião, deve ser dirigida para produtores que vivem na região que estão na região, que vão para ficar. Guerra fiscal. O que, que o governo pode fazer para resolver a guerra fiscal? Na minha opinião, o governo federal tem uma política ativa de incentivo à guerra fiscal. Ele pode, com uma reforma tributária, tentar ter por alguma lei na guerra, porque as guerras também têm lei. Ele pode até tentar fazer alguma lei, né, algum tipo de convênio de... De, como é que é o convênio da guerra? O... Convenção de Genebra. Pode até fazer uma convenção de Genera para regular um pouquinho a guerra fiscal. Mas a política do governo é uma política de guerra fiscal. Por quê? Porque se a, a, a liberalização da economia e a subordinação do país à globalização, é a própria guerra fiscal. É o que eu tentei mostrar para vocês na exposição anterior. Por quê? Porque expõe o país a forças centrífugas e porque é, desarticula os mecanismos de mobilidade social. Isso é que é a guerra fiscal. Então, este governo, ele só vai regular a guerra fiscal. Aliás, a proposta que está sendo encaminhada é exatamente uma espécie de regulação da guerra. Então, eu não espero nada, ao contrário, acho que a guerra fiscal só vai aumentar e agora nós estamos em plena guerra fiscal. Né? Esta semana, a, a, a direita já fez a pauta. O Antônio Carlos Magalhães se entrecherou lá na Bahia e falou, escuta, quero mais dinheiro para a Ford. E agora, isso é a própria guerra fiscal, que nos remete à questão da Ford. Por que, que a Ford saiu do Rio Grande do Sul? Tem um editorial do Luiz Fernando Veríssimo da revista Nova, que saiu, com um nome extravagante, que, é, que diz tudo, Entendeu? por que que saiu, por que que até a Ford saiu do Rio Grande do Sul? Não saiu por um motivo econômico, saiu única e exclusivamente por um motivo político, o que demonstra o quê? o que? Demonstra que o espaço econômico é um espaço político, tanto que a direita conspira contra qualquer tipo de reação que possa atrapalhar um pouquinho a total onipotência do capital no Brasil. O, o episódio do Rio Grande do Sul dá uma demonstração do tamanho da reação que virá pelo lado do capital a qualquer tipo de resistência da sociedade brasileira à globalização aliás, a reação à declaração do trabalho fez a mesma coisa e nós devemos aprender com isso para deixar de ser bobo porque luta política você tem que ter correlação de forças e tem que ter estratégia e tem que saber lutar nós temos que ser bom de luta política e o que está por trás disso tudo aqui é uma luta de classes nós temos que ter clareza disso e nos preparar para a luta. Senão a gente pensa que nós vamos fazer uma transição, tudo ali no sapatinho, tudo bonitinho, e nós vamos, vamos dizer, acabar dando com os burros na água. Nós vamos ter que aprender com as derrotas. Nós poderíamos tentar economizar esse aprendizado. Por que, é que ele saiu do Rio Grande do Sul? Eu não tenho informação interna, mas socializo o argumento do Luiz Fernando Benito. Para boicotar o governo, o livro todo. Agroindústria aqui da Câmara. Então, eu falei para o Beto, falei para o escuta, eu não conheço a região. Eu não posso falar do desenvolvimento da região, porque eu não conheço a região. E aí, quando você vai falando, você vai descendo a meditação, vai ficando muito concreto. A única coisa que eu, que eu, eu concordo com tudo que o Rodinei falou, é que eu prefiro ter uma certa prudência. Mas a única coisa que eu queria alertar é o seguinte: eu não tenho nenhuma simpatia pela, pela, por esta indústria da cama. Acho que ela é contra o meio ambiente, contra o trabalhador e contra o Brasil. No geral, agora, nós estamos metidos numa encalacrada, porque ela está aí. Então, o que fazer com ela aí? Então, se nós entrarmos na lógica da própria situação, do fato consumado, nós vamos cair precisamente no corporativismo e na guerra fiscal, que é, nós queremos defender a cana, porque vai dar um emprego, e nós queremos dinheiro público para sustentar esta cana. Eu acho que nós deveríamos ter... eu sei que não é fácil falar isso na região, e depois... A própria região é que tem que ver isso com os seus setores sociais. Porque política ninguém faz de cabeça. Política é uma vontade, uma ideia transformada em vontade social. Mas eu acho que nós deveríamos propor outras soluções que não, dependesse, não dependessem tanto nem do governo nem do mercado internacional. Porque se tem uma indústria que depende do mercado internacional e do governo, é... Agroindústria que gira em torno da cana-de-açúcar então, essa é a minha opinião embora é uma opinião fácil de falar, muito mais difícil é você propor isso concretamente na região, mas eu acho que aí vem o desafio concreto vamos dizer do, das forças progressistas aqui em Ribeirão Preto eu não posso falar mais do que isso disso. Banco do Povo eu concordo com tudo que o companheiro falou pergunta do ativo. O fundo ativo perguntou o seguinte, qual é o papel da burguesia nacional? Todo o debate político brasileiro, deste século, girou na esquerda, girou em torno do papel da burguesia nacional. Temos uma burguesia nacional ou não temos uma burguesia nacional? Bom, eu vou pegar o, o estudo do Florestano Fernandes. Qual é a conclusão do Florestan Fernandes, que é o nosso maior sociólogo? Então, vou ao Florestan. Florestan Fernandes diz o seguinte, não existe uma burguesia nacional no Brasil. Ou seja, o que é uma burguesia nacional? É uma burguesia que defende o espaço econômico nacional contra as outras burguesias. O que existe no Brasil é uma burguesia dependente. A burguesia... O que isso significa? Significa que no momento crucial de montar o seu estado burguês, que foi o golpe de 64, a burguesia fez uma opção, ela tinha duas alternativas. Ou ela fazia uma aliança com o povo, com o camponês contra o imperialismo, ou ela fazia uma associação com o imperialismo contra o povo. Ela fez a escolha dela. Ela fez a aliança com o imperialismo contra o povo. Então, diz o Florestan Fernandes, essa burguesia é uma burguesia que aprendeu que a linha de menor resistência, para ela consolidar o seu poder, e existem uma série de circunstâncias externas e internas que explicam isso, as levava a fazer uma aliança estratégica com o capital internacional. E ela fez. Ao fazer, ela se transformou numa burguesia antissocial, porque é contra o povo, eu vou explicar quê e por causa antidemocrática e portanto ela não pode abrir ela pode até abrir uma fantasia uma democracia formal mas nós, nós também não podemos nos iludir com o tamanho da nossa democracia nós não vamos dizer que ela não é um espaço útil que nós devemos ocupar mas nós temos muito a ampliar nesta democracia brasileira por que que esta burguesia é tão antissocial? Porque o que é uma burguesia? É uma relação social É um poder Qual é o poder da burguesia? Qual que é a burguesia? É o poder de comandar trabalho Marcos Isso é o que a gente aprendeu com Marx. O poder da burguesia é o poder de comandar trabalho O que é a globalização? É o poder de unidades Mega unidades de capital Comandar trabalho em qualquer lugar do globo Esse que é o grande poder da globalização Bom qual é o nosso... e como é que ela comanda trabalho? Qual é o principal instrumento para você poder comandar trabalho? Ter capacidade de inovar, que é o quê? Economizar trabalho. Logo, se eu economizo, eu consigo, com a mesma unidade, comandar muito mais trabalho. Essa é a lógica do capitalismo. Bom, e a nossa burguesia, ela consegue inovar? Não. Então, qual é o poder da nossa burguesia? A nossa burguesia, ela tem uma peculiaridade. Ela é uma burguesia. Impotente para enfrentar a competição externa E onipotente para manipular as condições sociais internas O poder da nossa burguesia é o poder de mando É o um extraordinário poder que ela tem de mandar Em 160 milhões de brasileiros Esse que é o poder E da onde vem este poder? Da extrema assimetria da relação de forças É aí que vem o poder da burguesia então, esta burguesia nacional, ela, no fundo, traiu a nação. E se ela traiu a nação, Florestan Fernandes, quem vai fazer a nação? Quem vai civilizar o Brasil? Diz o Florestan Fernandes, quem vai civilizar o Brasil são os excluídos, os negros, as prostitutas, os condenados do sistema, os operados, os camponeses. É de baixo para cima que vem a civilização. E eu tenho, eu acho, por um outro lado, que o Florestan tem razão, porque as pessoas sentem isso. Eu vou dar um exemplo. Eu dou aula na Unicamp. Muitas vezes, é uma aula, uma faculdade, como gostaria de falar, o um doutor, de primeiro mundo. É espetacular, salinha, tudo arrumativo, só filhinho de papai, tudo certinho, salinha pequenininha. Quantas vezes? Não preciso ficar quieto para o rapaz parar de falar. Para o outro. Outro dia, no, no, no departamento, eles estragaram todo o setor de informática. Os meninos tiveram lá uma catarse e puseram chiclete nos, nos computadores. Bom, na própria Unicamp, na semana passada, eu dei um curso para 1.200 sem terra. Garotos sem terra. De acampamento e de assentamento. Nenhum pio e, e a matéria Era Florestan Fernandes Que para mais complicado é impossível